Fala campeão, tudo bem? É o Ricardo Ecoski, nós estamos aqui numa série de 12 vídeos falando sobre 12 coisas que fazem você perder tempo. Se você chegou até aqui hoje, nós estamos começando o 11º vídeo. Você pode assistir todos os 10 vídeos anteriores, olhando aqui na descrição desse vídeo tem um link para todos eles e você poder acompanhar a série completa. Sobre o que nós vamos falar no nosso 11º vídeo? Sobre repetir os mesmos erros. Cara, é simplesmente ah, insano você querer repetir os mesmos erros o tempo todo. Por quê? Você precisa aprender com os erros e seguir em frente. Legal, Ricardo? Fácil falar, difícil fazer. Será mesmo? A pergunta que eu estou fazendo aqui para você primeiro é o quanto realmente você se permite errar? Existe uma coisa da gente evitar errar porque a gente não quer cometer erro. Mas a gente pode repetir os mesmos erros de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O que, que acontece quando a gente está repetindo os mesmos erros? Quais são os motivos para isso? Primeiro, ou a gente não entendeu direito o que a gente tem que fazer. Dois, A regra é muito complexa e a gente entendeu, mas não consegue executar, porque ela é tão complexa que cada vez que a gente lê a gente entende diferente, acaba complementando o primeiro item. Terceiro item, a regra muda o tempo todo. Então a gente repete o mesmo erro. Quarta coisa, a gente não quer acertar mesmo. Essa que é a verdade, a gente erra de propósito, eu vou fazer de qualquer jeito, alguém que arrume depois. Se você está encaixado numa dessas situações, fica esperto. Não é muito legal e o seu tempo de trabalho dentro de uma empresa pode já estar com os dias contados. Sabe aquela questão de a pessoa foi demitida de repente? Não existe de repente. Aquilo já vem sendo premeditado, já vem caindo na sua frente logo, então se você tem o hábito de repetir os mesmos erros de novo e não aprender, isso é um problema que você precisa começar a trabalhar e entender de que forma, o que eu preciso fazer de diferente a partir de agora para eu vou começar a acertar. Se você sente dificuldades, você não consegue desempenhar, desempenhar o papel pelo qual você foi contratado, você precisa começar a conversar com as pessoas que são mais experientes ao seu redor e que possam te ajudar a se desenvolver cada vez mais. Quando você abre esse passo da humildade de querer se desenvolver e de querer permitir crescer e trazer o seu melhor, fazer o seu melhor vir à tona, deixar esse lado florescer você vai perceber que você pode ter resultados muito melhores do que você vem obtendo até então, caso os seus erros sejam muito fortes, muito frequentes. Cada vez que acontece um erro, é importante você parar e analisar o seguinte. O que eu errei, exatamente? Eu preciso perceber qual foi o erro e entender o que, que eu preciso começar a fazer de diferente a partir de agora, para que esse erro não aconteça novamente. Tudo aquilo que eu estou fazendo para me desenvolver, ela precisa ser uma percepção de aprendizado e de acerto com os erros. Se você quer ter um nível de assertividade muito alto, você precisa começar a partir de agora a errar muito, mas aprender com todos os erros que você tem. Para você entender quais são os outros caminhos que eu posso fazer, quais são as outras alternativas. Quando a gente está errando alguma coisa, isso significa que a gente precisa ampliar o nosso cenário. A gente precisa entender quais são as etapas diferentes que eu preciso fazer, que eu não venho fazendo até então, para que eu tenha melhorias. O que eu posso contribuir de maneira diferente para poder aprender e me desenvolver? É falta de conhecimento técnico? É falta de tempo, é falta de um acompanhamento, é falta de clareza na informação, que a maior parte dos erros hoje são através de falta de clareza na comunicação. Você precisa começar a entender aonde que está apertando para você. O que é que está te incomodando de verdade e de que maneira você pode trazer resultados melhores e ser mais assertivo. Falta concentração? Você precisa de algum outro tipo de estímulo? Você precisa de conhecimento? Você precisa se desenvolver? Você precisa entender o que está acontecendo com você em primeiro momento e buscar um auxílio externo? Que isso não quer dizer que você precisa ir para o médico, para o psiquiatra, nada disso. Auxílio externo quer dizer uma outra pessoa que está ali ao seu redor. Alguém que te ajude a desenvolver. Se você precisa aprender, não tenha vergonha de pedir. A questão é, você precisa ser humilde o suficiente para querer evoluir, aprender e deixar com que outras pessoas comecem a fazer parte da sua vida e da sua rotina de tal forma que você consegue seguir em frente. O erro ele existe, ele sempre vai acontecer. Burrice é insistir nos mesmos erros. Então para você se desenvolver, comece a notar quais são as coisas que você acredita que precisa melhorar, o que você precisa fazer hoje para começar a reduzir essa quantidade de erros e transformar em acertos. Trabalhe um por um, gradativamente. Tome o seu tempo o mais rápido possível, cada dia uma etapa e você vai perceber um crescimento muito grande. Se você quer se desenvolver um pouco mais, eu deixei um exercício aqui embaixo no link da descrição desse vídeo para você poder baixar e se desenvolver um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like, compartilha com seus amigos e vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas ainda. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.